Tá gravando, tá gravando, tá gravando, tá gravando ali, tá gravando aqui, é nóis. Ó, agora nós temos que olhar pra lente. Então, olá pessoal, tudo bem? Mais um box pra vocês aqui, de uma série de produtos, Ó, temos essa embalagem, esta, e essa daqui, mas essa grande aqui que tá do ladinho. E eu, hoje eu tenho a minha, ao meu lado aqui um outro youtuber, futuro youtuber, o Lorenzo, né, Lorenzo? Uhum. O Lorenzo tem um canal no YouTube também que fala sobre jogos e está começando nessa onda do youtuber. Então, o Lorenzo vai me ajudar hoje aqui. O que que nós temos aqui? Pô, é sempre legal a gente abrir. Então, eu vou abrir rapidinho as embalagens. A gente vai acelerar um pouquinho e depois a gente volta para mostrar qual a aplicação de cada coisa que a gente Acabou de adquirir, beleza? Você me ajuda, Leonel? Sim. Então, vamos lá. Vamos abrir. Eu vou tirar a embalagem de cima você... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá aqui. Você já fez um box? Nossa, um box, é Abrir a caixa. Então, a gente tá abrindo a caixa. Olha só. Vamos deixar essa aqui do lado. Vamos tirar mais essa daqui o vai abrir o restante e dizer o que que é, depois. Tem que tomar cuidado, tem coisa que é de quebrar. Agora, vamos aqui. O que, que será isso, Alonso? O suporte da lâmpada. O suporte da é, lâmpada, pode ser, pelo é, menos. Né? O suporte da lâmpada e depois o softbox, né? Sim. O, é, o Você esquece ah, o Lorenzo acabou de falar aqui. O que, que é, Lorenzo? Fala tem lá. se inscrever no canal e deixar o like nos vídeos. Fala de novo aqui. Tem que, tem que se inscrever no canal dele e deixar um like. Como é que é o meu canal? Romildo Cavalcante. Isso. E o seu, Lorenzo? Qual que é o seu canal? Lorenzo Omega TV. Lorenzo Mega TV. Ômega Omega. Omega TV. Não é o... o Por que Omega. tem esse nome, Lorenzo? É porque, tipo, o nome antigo... Já tinha um monte de gente ah, tá. que era e por que ômega? Ômega? e por que ômega? É porque meu amigo disse Tipo, o Lorenzo Mega TV É o nome único Ah, tá Então, caixa pra um lado E vamos abrir aqui Olha só Deixa eu abrir Puxa aí, mano Puxa aqui Deixa eu ver aqui, ó Da marca Propaganda Godox pra... Propaganda. Propaganda aí, o Godox. Patrocina aí, Godox. <risos> Aqui a sombrinha. Porque veio uma. Show. um guarda-chuva? É o softbox, é a sombrinha. Não é um guarda-chuva. O formato do guarda-chuva, mas não é. Hum. Aqui é o grid que você põe na frente para poder. Focalizar a iluminação só para um lado ó. Agora, É mesmo um guarda-chuva? É um guarda-chuva de iluminação, entendeu, Donel? Ó, peraí, peraí Eu vou usar no meu caminho Aqui ó Quando eu for fazer tá, um tá armado vídeo. aqui já, gente, olha Ó Ó, internamente Deixa eu só colocar de lado Festa aqui, eu vou fazer um negócio Peraí só um pouquinho, Donel Segura aí para mim, assim guarda chuva, se estiver chovendo na Chuvendo sua casa tá usar também Aqui tem hum. o grid, ó, que é a colmeia que eles falam Que a gente a põe na frente Só que antes disso Espera aí Esse unboxing vai ficar um pouquinho grande Mas vale a pena, né gente? São vários produtos Ô Lorenza, só um pouquinho Para de rodar Eu não tô olhando no manual Eu acho que é assim mesmo que a gente vai fazendo Porque nenhum youtuber olha no manual Nenhum olha é, é porque é muito chato é chato ficar olhando? É. Então vamos aqui, vamos montar. Segura pra mim assim, assim. <risos>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 Deixa aqui de lado. Agora vamos no último. Tá legal, né? Tá legal. Vamos sentar. Ah, Olha lá. Propaganda de novo. Propaganda. Tá é. Canal é livre. É. Mercado. Mercado livre. Deixa aqui pra lá. Olha só o que será isso. Esse é o pedestal girafa. Eu, eu quero abrir isso daqui. esse daqui. Isso aqui é o pedestal eu girafa, Lorenzo. Que é para segurar aquilo lá. É um pedestal de microfone que a gente usa para segurar. Você quer abrir então? Quero. É só, só puxar aqui essas partes. Opa, não cai não. <risos> não cai não, não cai não. Isso daqui, rapaz. Agora eu preciso ver. Gente, se inscreve é no meu é. canal para me... eu chegar a 100 inscritos. Porque eu já tô com 27. <risos> Eu e Lorenzo, a gente acabou de montar o nosso softbox com o nosso suporte que veio junto com a colmeia com o difusor. E agora a gente está desfrutando dessa luz aqui, ó, que fica excelente para a gente poder fazer os nossos vídeos. Olha só, gente, vem aqui, Lorenzo, muda de posição. Então, ó, o softbox agora está mandando a luminosidade para nós dois aqui, única fonte de luz. Senta aqui, Lorenzo. A única fonte de luz aqui. Para vocês verem como fica uma. Olha aqui para câmera. Fica uma iluminação bem cinematográfica. Gostou, Lorenzo, de fazer esse unboxing? Então a gente fez um box de vários produtos hoje. softbox com colmeia. Do soquete que veio o E27 para colocar a lâmpada, suporte. A, o suporte, o suporte girafa é. e a lâmpada específica para iluminação de softbox. Então é isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Um abraço do Romildo e do... Lorenzo. Até a próxima. Falou e foi. <risos>